galera, eu sou o Thiago Fracão e seja bem-vindo a mais um vídeo. Galera, eu e a Thaís estamos gravando aqui um vídeo diferente para vocês. É como se a gente estivesse preparando para ir um, para uma lenda, né, Thaís? Isso mesmo. Hoje vai ser uma aventura até a gente chegar nessa lenda e a gente vai gravar tudo para passar para vocês a nossa experiência, né, Thaís? Isso. Estou até com uma roupa que vocês podem até ver. Mostrei, Thaís, ó, chinelo, short. E camiseta ainda cavada, porque a gente vai enfrentar uma barreira, uma lameira, né, Thaís? Sabe? Sim. Para chegar até nessa lenda, né? Nós está no Mato Grosso, pessoal, e passaram para gente essa lenda, né, Thaís? Olha isso. Tem barulho, pode ser onça, Eu, tem que tomar cuidado. Pessoal, co... aqui falaram para gente que tem muita onça e cobre, então a gente está indo com medo já pelo caminho. Sim, pode ser boi, ó. É. E, pessoal... A minha roupa de gravação tá ali As coisas tá dentro do carro Mostra ali, Thaís Na minha bolsa ali, ó A gente tá até com um carro diferente É, a gente tá até com esse carro aqui Pra gente não atolar Mostra aqui, Thaís, ó É um... Isso. Um aqui, canão, um troller, é, né? Isso aqui, a gente não fica preso aí na, no barro Porque até a gente chegar nesse local A gente vai enfrentar morro, pedra, barro E choveu muito esses dias, E né, porteira, Deus? né? Muita porteira porque? Eu espero que vocês gostem aí, ó A gente vai estar mostrando como que é ir pra uma lenda é, Na hora que a gente voltar, tudo, né, Thaís? A gente isso vai mesmo. mostrar uns spoilers das investigações que a gente faz pra vocês Então eu peço pra vocês deixar muito like Se inscreve no canal se não for inscrito E bora lá, Thaís? Vamos lá Então bora pra mais um vídeo. Bora lá, Thaís? Vamos lá, Thiago. Nossa, o bicho tá me picando tudo aqui. Casa da, da lanterna. Pessoal, ó. Estamos literalmente no meio do mato. Estamos no meio do mato. Essa investigação que a gente vai fazer é um pouco mais cedo, né, Thaís? Sim. Agora deve ser umas 7 e meia. Eu acho que um pouquinho mais cedo, Thiago. Tá terminando de escurecer, pessoal. Se olhar lá no fundo, ó. Tá até... Meio claro, eu acho que é umas sete horas agora Mas até a gente chegar lá Então, sete horas aqui, só que aqui é mais cedo, né? É, aqui é mais cedo Lá, lá no, no Paraná deve ser umas 8 horas, pessoal Quem for de Mato Grosso ou já conheceu Mato Grosso Comenta aí pra gente Bora Olha, olha as estradas olha aqui Olha isso, gente curtindo. Amor, fica bem atento cada ou se cobrem, pelo amor de Deus Ó, oh, É, galera, a gente passa cada bocada. Mas passaram a lenda pra nós e a gente tinha que ir, né, Thiago? É, gente, vamos, vamos chegar lá nesse local aí, vamos ver como que é. Vamos ver se realmente é assombrada, Se existe, né? Sim. Aqui a primeira ah, porteira, pessoal, primeira ó. Porteira. E eu não vou descer de noite, né? Cobra, onça. Vou ficar aqui, ó, de vigia. Olha lá, uma vaca lá. Cuidado, hein, Robertinho Ó como ele vai, gente Abrindo a porteira vida, hein? Sacrifício. Tá muito chorado não? Tá um pouco. Só de por dependente. aqui, ó. É, assim é da ó. Galera, a primeira etapa a gente passou, que é uma primeira porteira, né? É devagar, hein? E agora a gente tem mais. Olha a lama que tá aqui. isso, vira pra frente, tá? Tá acabada, ah, ó. Chegou na próxima portinha. galera. Já cuidado aí, hein? olha dos lados. Hein? É isso, você pode ficar só por aí? Eu ponho, por causa que não demora muito. Isso aí. Ó, pessoal, agora eu vou atravessar. Agora o Taizão, Olha lá. Essa lanterninha aqui é muito ruim, galera. Opa, escutei, parece que barulho. Só, tota Thais, parece que escutei um barulho ali. Certo? Então. Será que é ronça. lado, hein, Tiago? Cuidado, cara. Cara, dá um medo. Dá medo, cara. tem as coisas. Galera, só de ir até no, nos local a gente passa uns apuros, né, Tiago? Sim. Geralmente acontece muito da gente até chegar no local é estrada sim, galera. Só que é, tá a, a gente maioria. vai de caminhoneta e fechada, né, Tiago? fechada. Hoje Não a vai... aventura é mais porque nós está com o carro aberto. é E aqui foi falado para nós tem muita onça. Tem muita onça e cobra. Cobra grande. É a nossa primeira vez fazendo investigação do Mato Grosso, galera. Verdade. Olha o de boa é caminho. Nada. eu pego daqui? duas cabeças de boi na hora da estava né? Sabe? Uhum. os assim, ó. Já tava só o osso. Sério? Tira uma foto e posta nos stories. É, amanhã eu vou tirar. Eu acabei não tirando porque eu tava com o celular. Ó. Vamos que vamos, Tiago. Acelera, vai. galera Vamos que Ó. Galera, vai, o áudio deve estar muito ruim, aí Uhum. Nessa acelerada. Aí, editor, solta umas musiquinhas nessa, nessa acelerada. Vai! Grosso com ossa que tem sucuri aqui, velho. Ainda tá bem que vai estar canivete, né? O canivete, não, vamos chamar isso aqui? Bacão. Bacão. Mas tá com uma pistola aqui também, galera. medo, mano! do céu! Nossa, velho! É. Galera, que medo! É que adrenalina, vocês não fazem ideia, velho! Se eu ver uma onça na minha frente, eu vou cagar de medo! É que tá bem barro, ó! Tá aí, só ah. toma cuidado falar falar com a câmera pra lá, porque senão o vento tá. não vai ouvir nada, né? Qual o problema disso? Depois dessa investigação, ela vai ter que fazer tudo isso de novo mais tarde ainda. Tiago, você tá errado aqui. Tá errado? É, é aqui, ó, da ré. É aqui, ó. Nesses troncos, ó. Ah, é. Dá os troncos de árvore. eu pegar. Estamos chegando. Estamos chegando, cara. Graças pessoal, chegando ali a gente já volta com vocês, né amor? Isso aí. mostra o pessoal pra ver o mato que vai passar aqui agora. Galera, chegamos, cara. Deu trampo entre tá isso. Muito. Cara, que adrenalina, velho. Demais. medo de aparecer uma onça. Galera, essa é a casa que a gente vai investigar, ó. Nossa. Ui, que susto. Achei que era uma cobra isso daqui, ó. pessoal. A casa tá aberta, aí. É tá aberta, né? Tá aberta. Tem móveis lá dentro, pelo que eu vi. Galera, a gente vai se preparar aqui. E vai fazer uma investigação que Nessa casa, que vai sair lá no Thiago Furacão Vou deixar o link aí na descrição pra vocês assistirem também Ou eu acho que esse vídeo vai acabar saindo primeiro, pessoal Então, é, provavelmente essa semana vai sair lá no Thiago Furacão Aí vocês vão lá no meu canal principal E assiste o vídeo dessa lenda aqui E assim que a gente estiver saindo pra poder ir embora A gente vai continuar gravando pra vocês Fechou, isso Vamos lá, Thiago Bora Thiago, era onça, velho Pessoal, a gente teve que sair correndo da casa, não conseguindo nem filmar saindo da casa. Porque é, chegou onça no local, né, Thaís? Sim. Cara, eu fiquei tudo arrepiado, velho. E o, e o espírito avisou nós, hein, Thaís? Fá, Avisou. Pessoal, o... corre no canal assistir o vídeo do Thiago Fracão, que vai sair. Não sei se vai sair hoje ou amanhã, mas corre lá no canal pra vocês assistirem. Como que foi essa investigação? Foi intensa. Your e word. agora a gente tem o caminho todo de volta, né? Todo aquele caminho, galera. Bora. Vamos lá, Thiago, cuidado, hein? Vai olhando dos lados, velho. Bora.